Sim, Sonora Diana Nascimento, ela é estudante de Ciências Sociais aqui na Unicor. É, Diana, o, quê? o quê que vocês estão reivindicando? Qual que é o propósito de vocês com essa invasão? do mundo? Então, essa ocupação ela foi organizada a partir da Assembleia Geral dos Estudantes, que aconteceu agora no final da tarde. Né? E o que está motivando essa movimentação por parte dos estudantes foi uma medida tomada pela Reitoria, né, de forma muito autoritária, antidemocrática, de autorizar a atuação da Polícia Militar dentro do campus, né? é, o que foi colocado é, pelo movimento, todas as nossas discussões, né? é, que foi uma conquista é, da universidade, de toda a sociedade, a polícia não poder atuar dentro do campus da universidade, e a gente sabe que é, o que ela vem fazer aqui dentro é o que a polícia, é, inclusive, faz todos os dias com a população da cidade, a gente vê o quão violenta é a polícia, seja nas manifestações né, que a gente teve Contra o aumento da passagem no mês de junho, com a forma truculenta que está agindo aí na, nas periferias da cidade, né? E, e como, inclusive, na USP veio agindo para reprimir o um movimento estudantil e para não possibilitar a organização dos estudantes. Então, essa ocupação é para cobrar da reitoria de que a PM não esteja mais no campus né? e revogar essa decisão autoritária. Qual que é a alternativa que vocês encontraram aí? Vocês ofereceram uma outra, uma outra solução para tirar essa dele? O que a gente vem discutindo é que seria necessário haver uma contratação de segurança por concurso público. Porque hoje a segurança do campus, além de ser patrimonial, né, ela não está voltada para para as pessoas, ela não é, ela é terceirizada, então tem condições de trabalho mais precárias, tem uma rotatividade muito grande, não tem uma relação com, com, com a comunidade. Então é necessária a abertura aí de concurso público né, e uma segurança que esteja de fato preocupada né, com, com a comunidade. Né. Então vocês não, não são contra a segurança em si, vocês querem uma segurança, mas que não, não, não necessariamente que seja da polícia militar. E outra, o que garante a segurança também, é o campo ser ocupado pela população, né? Porque isso é uma medida que é, seja a autorização da entrada da polícia, ou a restrição do espaço físico da universidade, né? Não permitindo o acesso da população, é o que gera a falta de segurança, assim. Então, é, a reitoria vem tentando colocar que o problema da falta de segurança é existir os espaços de vivência o movimento coloca ao é contrário, né? se você tivesse mais, mais espaço de vivência, mais circulação de pessoas, seja estruturas básicas, como iluminação, não sei se isso garantiria a segurança de fato. Né? Isso está acontecendo desde quando né, que a PM voltou a atuar aqui dentro do campo? Foi, foi, foi colocado no final da, da semana passada pela reitoria, né, que se usou de forma muito... É, é oportunista mesmo, a fatalidade que aconteceu né, o estudante para autorizar a entrada da polícia né? E se a reitoria não abrir nenhum diálogo, qual que é o próximo passo do grupo, da comissão? Tem alguma coisa planejada, organizada aí? Os estudantes estão aqui vão permanecer ocupados na reitoria enquanto não houver um, uma revogação dessa medida né? Mesmo se ela é que não tem outra saída, a não sei a da PM aqui, vocês vão continuar em greve, manifestações, até a ser aberto um diálogo ou vocês querem que saiam definitivamente A gente sabe que existem outras saídas. Foi uma decisão que foi tomada de forma né, muito, muito unilateral. A gente sabe que existem outras saídas e a reivindicação do movimento é que seja revogada essa, é, essa, é, essa autorização. E nós estamos discutindo aí outras... Questões, né? Mas por é isso. A morte do Denis, então, teve tudo a ver com essa, com essa manifestação. O que a gente está colocando é que a reitoria está se utilizando dessa fatalidade para é, autorizar a entrada da polícia no campus. Hum. Tá bom, beleza. Você pode falar para a gente apresentar a gente. Agora você. Ah. Ah. Qual que é o seu nome? Diana. Diana ah. de Nascimento. Hum. Tá representando a gente. Gente, eu preciso nesse Como que é a um Ciências sociais. Eu sou Sonora, Lígia Carrasco, ela do curso de Ciências Sociais. É, Lígia, o que foi conversado nessa Assembleia, o que vocês decidiram? É dentro dessa Assembleia, tanto o que aconteceu anteriormente, que decidiu pela ocupação, mas como a Assembleia que está acontecendo agora, a primeira decidiu por se ocupar, a segunda, estamos discutindo não só o nosso permanecimento, até que o reitor venha discutir, venha dialogar com o movimento, as nossas pautas, é, mas também estamos decidindo, é um movimento mais político e como agregaremos as pautas que, que estão surgindo hoje. O principal de, da, da discussão da Assembleia desrespeito, a que não queremos nem as sindicâncias do reitor Tadeu e nem a polícia militar do governador Alfmin na nossa universidade e para isso o movimento coloca exigências concretas como é, a retirada imediata de todas as sindicâncias é, e a retirada imediata também da polícia militar é, que é essa mesma PM que retirou vários ocupantes da Câmara dos vereadores de Campinas há pouco tempo, no mês de agosto e que hoje inclusive vem dizer que 20 desses é, dos ocupantes da Câmara dos vereadores são da Unicamp e cria um diálogo para a reitoria para dizer que emprega esses 20 pessoas, caso a reitoria também queira abrir sindicância, Então isso faz parte, na nossa opinião, de um movimento mais geral de criminalização dos movimentos sociais. É uma maneira da reitoria se apropriar dessa fatalidade que foi a morte do estudante Denis Casagrande e lavar suas mãos dizendo que o problema do que aconteceu não é um problema estrutural de falta de segurança no campus, de negligência da reitoria, mas é um problema das pessoas que organizaram o um evento que culminou nessa tragédia caso é, aconteça alguma fatalidade que nem aconteceu no proteção do deles, né? Você acha que esses seguranças eles estariam preparados para estar tá fazendo essa proteção, de segurança? Eu sei. É, há muito tempo que a gente é, consegue enxergar que existem problemas de segurança na universidade não à toa, o ano de 2011 foi um ano tristemente marcado por vários casos de violência sexual que culminou em várias manifestações e que hoje se estende mais uma vez é, no falecimento do estudante Denis. É, na nossa opinião, a segurança que hoje existe na nossa universidade não é uma segurança que está é, treinada e tem possibilidade de evitar esses casos é uma segurança estritamente patrimonial e que em momentos em que podem acontecer esse tipo de fatalidade estão mais preocupadas em proteger o patrimônio da universidade do que garantir a vida das pessoas. Então é, a gente acha que o problema que, que desemboca em tudo isso é a política da reitoria de não ocupar o campus, de proibir esse tipo de movimento de vivência e de ter uma segurança que hoje não se preocupa com vidas, mas sim com o patrimônio da universidade. Tem mais alguma coisa que você queira falar que eu perguntei? Que, é, que seja relevante para vocês dizer? É, a nossa assembleia a gente acabou de, de fazer a proposta de que é, muito que o movimento tem é, seu projeto político para diversas dessas questões que hoje afetam a universidade é, saiu a proposta de que chamemos uma audiência pública com os três setores da universidade, funcionários, professores e estudantes, para que essa audiência é, se coloque para discutir não só como formar um projeto de vivência, para que abra a porta das univers... as portas da universidade, não só para os estudantes, mas para a população, que acreditamos que uma universidade ocupada e movimentada é menos vítima desses casos e que essa audiência também discuta o problema da segurança no nosso campos. Tem uma coisa. Posso falar? Só uma questão. Pode ser. Só fala seu nome para mim, completa é... seu. Eu sou Fernanda. Eu sou Fernanda, Pronto. Eu sou Fernanda eu faço ciências sociais aqui no Unicamp. Fernanda. Eu faço ciências sociais aqui no Unicamp. É... Não, só para colocar que a ocupação também tá em apoio e tá junto com a ocupação que hoje vem ocorrendo na. Reitoria da USP e também também me apoio aos professores que hoje estão sendo brutalmente reprimidos no Rio de Janeiro e que pelo que estão unificando nossa luta por educação e contra a repressão junto aos professores junto à USP. É só isso.